Olá pessoal, meus amigos. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou apresentar uma música inédita, uma música, uma música, uma música ousada, né? Uma letra assim é, normal, né? Mas um pouco diferente assim, né? Que eu até falo numa celebridade, né? E as letras ousadas sempre deram certo, né? Por exemplo. É, aquela música do, do, do compositor goiano Newton Lamas, né? Aquela música que o Leonardo, Leandro e Leonardo na época gravaram, né? Foi um sucesso estondoso, né? Aquela música Entre Tapas e Beijos, né? É uma letra assim, diferente, né? Osada, sabe? Então são várias, se eu for citar aqui, são, são muitos geralmente dão certo essas músicas. Geralmente, né? Quando são acompanhadas de uma letra bem ajeitada, bem arrumadinha, bem montada, né? Entendeu? E, e, e, e uma melodia fácil de se assimilar. Né? Esse aqui é o caminho do sucesso. Na, na verdade, ninguém conhece o caminho do sucesso, sabe? A gente aposta, né? Ah, essa aqui tem tudo para ser. E... Mas a gente nunca acerta 100%. Às, às vezes a gente acerta aí mais ou menos uns 20 a 30% da gente, das músicas que a gente fala que vai ser sucesso, mas é difícil. Tem música que. A música é assim, né? Ninguém sabe qual a música que vai dar certo ou não. Mas eu criei essa música ousada, tá? Ela, ela não é bastante ousada não, mas ela é um pouco ousada, né? Ousada e pretenciosa, né? Essa que é a verdade. <risos> mas é uma musiquinha legal, entendeu? Uma melodia muito boa e vou mostrar para vocês agora, tá? E, e eu gostaria de dizer para vocês, né? Dupas, cantores, trios, né? Cantor solo, né? E se quiserem gravar essa música, estejam à vontade, pode gravar, pode gravar, fazer clipe, fazer o que quiser com a música, né? Desde que dê o crédito ao autor, né? Claro eu conheço mesmo, inclusive eu tenho um amigo meu, não vou citar o nome, é, é óbvio que eu não vou citar, que fez um, um punhado de gravação em estúdios, até assim, as discos para distribuir nos botecos, de, de, de músicas já de sucesso, né? e não pôr o nome do autor, nem isso o cara não fez. É isso. Isso aí, isso aí é um desrespeito né, com o autor. Não importa se o cara já é, cantor, é autor famoso, rico, não importa se é pobre, se é pequeno, se é grande, não importa, direitos são direitos, são invioláveis, né? Entendeu? Então, eu só exijo, só exijo mesmo que me dê o crédito da música, tá? E, e, e, que, e, que, e, que, e, e que mande o um contato para mim perguntando se eu posso gravar, se, né? Quer dizer, perguntando se pode gravar. Eu vou deixar todo mundo gravar, pode ficar tranquilo, quem quiser gravar, pode gravar, mas me Faça o pedido formalmente. Por quê? Porque eu fico documentado que você me pediu e eu vou te mandar um documento, tá? É, é, digital, né? Que vai o meu CPF, vai tudo. Quer dizer, é um documento para você que eu decidi a música para você gravar. Então você fica documentado também. Tá ok? E não exijo pagamento de nada. Se quiser me dar um presente, agradeço, tá? mas eu não exijo pagamento que a música eu acho que ela não, não funciona assim a música inclusive até em em, em, em, em, em em grandes gravadoras né é assim quer dizer antigamente tinha o tal do do, do crédito que eles te dava antes e tal mas hoje em dia não, não existe mais por causa da pirataria né entendeu mas eu não exijo não, é, dinheiro não. Se a música acontecer, bom. Aí sim, aí o dinheiro normalmente vai vir. É, o dinheiro é uma consequência, né? E se a música for boa vai vir para mim, vai vir para para você que está gravando, claro. Você vai ter sucesso, né? Oxe, vai trilhar uma caminha, uma uma carreira maravilhosa, né? E eu também, ok pessoal? Então eu vou cantar para vocês um que uma música é. Deixa eu ler aqui o nome da música é. Só vou amar quem me amar também né? <risos> é, Sugestivo, né? Uma música do Roberto Carlos, tá? Mas eu não estou copiando nada novo que vocês vão observar aqui, tá ok? Então vamos lá Só vou amar quem me amar também Autoria de Horácio Moura Esse que vos fala, ok? Vamos lá Olá, Olá meu amigo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 Vou fazer que nenhum Roberto Carlos, só vou gostar de quem gostar de mim, não vou ficar alimentando ilusões, falsas promessas pra depois chegar no fim. Quero encontrar alguém que seja verdadeiro, seja sincera e que tenha amor pra dar. Eu já cansei. Chorar sozinho com as minhas emoções, eu decidi que nunca mais irei. Só vou gostar de quem gostar de mim. Não vou ficar alimentando ilusões, falsas promessas para depois chegar no fim. Quero encontrar alguém que seja verdadeiro, seja sincera e que tenha amor para dar. Eu já cansei de sofrer, de ilusões sozinho com as minhas emoções Eu decidi que nunca mais irei Também ao oh, modão Mascado de mão, hein? É isso aí, pessoal Essa aí é a música Só vou amar Quem me amar também Inclusive eu citei O nome do Roberto Carlos, né? Mas Foi como uma homenagem, né? Ao grande cantor, grande ator, autor, né? Juntamente com o Erasmo Carlos. E também é, a grande música que ele fez, né? Que os dois fizeram, né? Eu, eu acho que essa é composição dos dois. Não tenho certeza, por favor. Mas, mas eu penso que sim. Essa música eu só vou amar quem me amar também. Se não for, digam no comentário aí. Tá, oh, essa música não é do Roberto Carlos, não. Não é do Carlos, não. É... Né? É de fulano ou é de fulano Ou é só do Roberto ou é só do Erasmo, não sei Tá ok, pessoal? Porque eu não me prestei atenção nisso aí Mas é, é normal isso aí Mas foi gravado por Roberto Carlos né? Foi um sucesso muito grande Então eu fiz uma apologia tá? A essa linda música que o Roberto Carlos fez E fiz essa música, né? Em homenagem também ao rei da música popular brasileira Tá ok, pessoal? Eu me despeço aqui